Bom dia! Daremos início à 15ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos ali lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.093.67.202.06. Definição e disponibilização de informação sobre energia requerida no âmbito dos contratos de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados do sistema Roraima. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 48500 sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 48ª sessão por coordenagem de distribuição de processo de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 2 é o processo 48500 -34 2023 59 Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora da Roraima Energia S.A. para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi a diretora Agnes. Item 3. Processo 48.500.0017.19.2023.58. Tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, custe, celebrados por centrais geradoras. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.0080.90.2022.96. Recurso administrativo interposto pelo município de Chaval, no estado do Ceará em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 5, processo 48.500.90.96.2022.81.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 Item 6, processo 48.500.007574.2022.18, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, em face do despacho de 2.990.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. 7, processo 48.500.0013.42.2022.56 Recurso administrativo interposto pela Neoenergia Pernambuco em face do despacho 3.541.2022 emitido pela SMA Vamos ao sorteio Diretora Agnes 8, processo 202221 Recurso administrativo interposto pelo Comércio de Laticínios Cachoeirinha LTDA. Em face do despacho 3542 emitido pela SMA. Vamos um sorteio. O diretor Fernando. Item 9, processo 202262 Recurso administrativo interposto pela Predileta Alimentos LTDA, em face do despacho 348-2023, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, diretor Fernando. Item 10, processo 48, 500, 0, 10, 76, 2023 42 Recurso administrativo interposto pela ENGI Brasil Energia SA. Em face do despacho 786-2023, emitido pela SRM. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não pode falar do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 11 é o processo 28.500.068.75.2022.24. Pedido, pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista e pelo Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, em fase da resolução homologatória número 3183, Então vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12. O diretor Ricardo Lavalato Tine não participará do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organiza organização anel número 1. O item 12 é processo 48.500.006881.2022.81. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, Energisa MT. Em fase da resolução homologatória número 3182-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13, o diretor Ricardo Laporato Tili não pode parar do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de aguaneção anel número 1. Item 13 é o processo 48.500.0068.80.2022.37, pedido de reconsideração interposto pela Energisa, Mato Grosso do Sul, Energisa MS, e pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS, em fase da resolução homologatória número 3.181.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. O item 14 será distribuído por conexão aos processos 48.500.021.01.2018.48 e 48, 43.68.2012.84. Sorteados ao diretor Ricardo Lavarato do na 21ª Sessão Pública-Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2 da norma de organização anel número 18. O item 14 é o processo 48.500.017.91.2023.85, pedido de impugnação com um pedido de medida cautelar, apresentado pela central geradora hidrelétrica Manuel Alves LTDA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comissão de Energia Elétrica. Esse então foi o diretor Ricardo. Item 15, processo 48.500.034.48.2015.65, pedido de medida cautelar protocolado pela RTK Engenharia LDA, com vistas à suspensão da aplicação do inciso sexto do artigo 27 da Resolução Normativa 875-2020, para que os procedimentos, os empreendimentos, perdão, que já tiveram seus DRS PCH prorrogados por três anos, até a delegação do resultado da audiência pública número 13 de 2019. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. É Item 16, processo 48.500.33.64.2019.55, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela, por Luciana de Tassis e Ivana Luísa Tassis, com vistas à é, revogação da resolução autorizativa número 13.104.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. 2017 processo 48.500.000.5145.2020.44, determinação à Enel de São Rio, eneu de forma complementar o processo de fiscalização que envolveu a verificação da qualidade da prestação do serviço da distribuidora no que tange ao atendimento comercial, sobre os temas de solicitação de alteração de titularidade e faturamento. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio. Item 18, processo 2021 e outros. Autorização para a Redes Brasil SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas CELEO São João do Piauí 7A11. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 19, processo 48.500.004547.2022.93 e outros. Autorização para Brenner de Geração Solar Jairba SPLTDA. Implantar e explorar. Centrais geradoras fotovoltaicas BRX-Jaíba 1 a 10. Diretor Fernando. Item 20, processo 48.500.3273.2002.15 e outros. Autorização para Citilux, empreendimentos e participações S.A. Implantar e explorar a central de aradoras fotovoltaicas Inácio M. Jardim 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. 21, processo 48.50.0024.91.2021.51. autorização para a croma, gestão e serviços em energia elétrica LTDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Frei eh, Damião 4. Um sorteio. Diretora Agnes. Item 22, processo 00000-700613-1974-97, prorrogação a pedido da concessão para a exploração da usina hidrelétrica Itupararanga, autorgada da Companhia Brasileira de Alumínio. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 23, processo 48, 500, 29, 14, 2018, 38 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Castilho 1 a 3, atualmente detidas pela Castilho Solar Participações S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.50.0067.26.2019.60 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas São Francisco, 1 a 3, atualmente detidas pela UFV São Francisco, participações LTDA. Sorteio. Diretora Agnes. Item 25. Processo 48.500.045.01.2019.79 eh, e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Infinito Janaúba 1 a 8. Atualmente detidas pela Infinito Energia, Investimentos e Participações S.A. No um sorteio. Diretor Ricardo. Item 26, processo 48.500.016.48.2021.21 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Lagoinha 1 a 4, atualmente detidas pela Energibras e Energias Renováveis LTDA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 27. Processo 48.500.4904.2017.56 e outros. Transferência das autorizações das centrais de Geradoras eólicas. Serra da. Ibiapaba 1 a 9, atualmente detidos pela Millennium Wind 2, participações LTA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. 28, processo 48.50.0018.09.2023.49, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Em favor da verde transmissão de energia S.A., das áreas necessárias à ampliação da subestação Pirapora 2, diretor Elvio. Item 29, processo 202365 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE Sul Distribuidor de Energia, RGE, nas áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Constantina. Vamos sorteio, diretor Ricardo. Item 30, processo 48.500.0014.02.2023.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da RGE Sul Distribuidor de Energia das áreas externas necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Cachoeirinha 3, circuitos 1 e 2. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.50.0014.01-2023.77. declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul, distribuidora de energia, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal, Cachoeirinha 3, Circuito 3. O sorteio. Diretor Fernando. Item 32 processo 48.500.0017.51.2023.33, declaração de utilidade pública para fins de instituição de renda administrativa em favor da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de destruição Gurupi Formoso. Diretor Fernando. Item 33, processo Conecto 2023 51 declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa, em favor da Energiza Minas-Rio, distribuidora de energia SA, das áreas de têm a passagem do trecho da linha de distribuição Maria do Carmo. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. IT34, processo 48.500.19.41.2023.51, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Transmissão Norte 2SA das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão Porto Velho, Abunã, Circuito 3. O diretor, é ouviu. Item 35, processo 48.500.19.23.2023.79, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Bahia Eólica 2 Energias S.A., das áreas de a, a passagem dos, dos trechos da linha de transmissão que perfazem o, o seccionamento da linha de transmissão Sol do, do Sertão Gentil do Ouro 2. Diretor Elvio. Ah, na subseção Ipupiara item 36 processo 48.500.034.62.2015.69 autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da costa oeste transmissora de energia S.A. vamos ao sorteio diretor Ricardo Item 37, processo 48.500.013.21.2023.11 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita onal permitida referente às melhorias em instalações de transmissão sob a responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos sorteados nessa sessão serão distribuídos aos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 15ª Sessão pública Ordinária de Distribuição de Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.